Pra ti, educador físico, fisioterapeuta e terapeuta manual, estamos com o nosso curso prático em liberação miofascial totalmente online. Apostila programática de quase 100 páginas explicando técnicas de funções e que você pode aplicar amanhã em seu cliente. Te interessou? Vai lá no nosso site e te escreve agora. Valeu!